Este é o Fluffcubit, criado por uma empresa brasileira, a Qbyte. Este jogo vem para usar a lógica total da sua cabeça. Você que adora desafios vai gostar muito desse jogo. Eu já testei, já joguei, inclusive terminei o jogo. São 110 níveis incríveis, em que você tem que ter o máximo de nível de concentração e vontade de terminar isso. Sei que é um desafio tanto, mas é um dos jogos mais legais e calmos que eu já joguei.